Eu sou o Gabriel Jordan do Arroba e depois que eu postei o meu último vídeo de desmaia cabelo aqui no canal da sala online, em que eu falei que eu tinha uma máscara da Forever List pra testar aqui, alguns de vocês foram lá no meu Instagram e me pediram pra eu resenhar o da Forever List. E hoje a gente tá aqui com o um kit especial de desmaia cabelo da Forever List que vem uma máscara hidratante e um shampoo ultra hidratante. Será que essa máscara e esse shampoo realmente são bons? Continue assistindo. <música> Então Gente, vocês vão me perdoar no vídeo de hoje, entendeu? porque <risos> eu tô sem maquiagem, eu tô com muita preguiça pra fazer maquiagem Tanto que eu já decidi gravar vídeo de cabelo por causa disso E o meu cabelo tá uma bagunça No meu último vídeo de cabelo eu tava com ele grandão, ele tava por aqui já Só que eu cortei ele e tal Antigamente eu usava selagem nele, agora esse aqui é o meu cabelo 100% natural, como vocês podem ver E ele tá bem, bem sujo mesmo, meu cabelo tá imundo <risos> Antes de eu passar pro teste Como eu sempre faço em todos os testes Aqui do canal de produtos pra cabelo Eu vou ler aqui no site da Power Beleza. O meu computador tá aqui, fora da câmera, vocês não conseguem ver Mas enfim, eu vou ler a proposta do produto O shampoo desmaia cabelo ultra hidratante Com ação instantânea para reduzir o volume e o frizz, Além de limpar e reparar Suavizando os fios, deixando-os com muito Mais brilho, macios e mais sedosos A fórmula concentrada com queratina Brasileira, pantenol, colágeno E sinergia de aminoácidos Recupera os fios, realizando uma hidratação profunda, nossa que chique sinergia de aminoácidos, nunca vou falar disso na minha vida, enfim, aqui tá dizendo que ela recupera os fios, acaba com volume tira o frizz do cabelo, mil maravilhas, na caixa tá dizendo que o resultado é um cabelo desembaraçado sem volume, sem frizz, super nutridos e com extra brilho, os benefícios são redução de volume, preciso antifreeze, maciez extrema brilho intenso, sedosidade, alinhamento da fibra capilar e sensação de leveza instantânea nos fios, então vamos abrir e antes de eu começar já tem a etiqueta de preço aqui, ó eu paguei 45,90 que inclusive é o preço sugerido do produto, a loja que eu comprei aqui na minha cidade tá vendendo pelo mesmo preço que a Forever sugere no entanto, aqui no site eles cobram 59,90 no full price não entendi se eles sugerem R$45,90 porque eles cobraram 59,90 mas no momento tem uma promoção aqui e tá dizendo que tá sendo vendido por 35,99 ou seja, mais ou menos uns R$9 de desconto não é muita coisa, mas enfim, depende do seu frete também. Se compensa você comprar no site deles. Tá, eu vou abrir a caixa. Eu não sei cadê meu estilo. Gente, eu vou abrir a caixa com um pincel de maquiagem. Como vocês podem ver, os produtos vêm assim, ó Aqui em cima vem a máscara Essa aqui é a máscara ultridatante da linha de Maia cabelo Que vem com todos aqueles ingredientes que a gente falou já Aqui vem o shampoo, que é o primeiro passo E eu não tinha prestado atenção, mas eu acabei de ler aqui na frente ó, Que vem um brinde grátis de três amostras de produtos Forever List. Eu acho interessante marcas que fazem isso Porque se você gostar do produto, você já vai atrás dos outros No caso, vieram esses produtos aqui, ó De amostra grátis, vem esse cresce cabelo Esse banho de verniz e esse poderoso aqui Que é uma máscara de hidratação Tá beleza, vamos lá ler as instruções de uso O primeiro passo é lavar o cabelo com o shampoo Desmaia duas vezes Deixar em pausa por 3 minutos na segunda aplicação E enxaguar abundantemente Então vamos lá, eu vou começar molhando meu cabelo aqui meu cabelo tá completamente molhado Lembrando que meu cabelo tá super, super sujo Então vamos lá A válvula pra retirar o produto dele é igualzinha A do SOS, também da Foreverless Se você ainda não assistiu, assista clicando aqui Logo depois que esse vídeo acabar Fica então, um pouquinho eu já parei de apertar e dar no produto ainda, não tô entendendo isso aqui Enfim, ele é meio transparentezinho assim, normal Vamos aplicar no cabelo Esse shampoo, ele tem um cheiro de perfume que eu usava há uns 5 anos atrás Só que eu não lembro que cheiro é esse, eu não sei se é 212 Antigamente eu era muito mais ligado a perfume do que hoje em dia Mas gente, o cheiro é muito bom Olha, como vocês podem ver, o produto não faz tanta espuma assim Mas isso não é uma coisa que eu considere ruim Um espuma em um produto não tem nada a ver com limpeza Existem produtos que fazem muita espuma e não são deficientes assim, mas nós não sabemos ainda se esse shampoo aqui é eficiente, nós estamos no meio do teste. Basicamente não tem espuma, mas eu apliquei no meu cabelo inteiro. Eu passei várias e várias vezes e agora eu vou enxaguar fora da câmera. E aí eu volto pra continuar o vídeo. Olha, eu acabei de voltar Eu lavei o meu cabelo uma vez com esse shampoo aqui E de acordo com o produto eu preciso Aplicar uma segunda vez E nessa segunda vez eu preciso deixar o produto em pausa Durante 3 minutos Então é exatamente isso que eu vou fazer agora Dessa vez por algum motivo tá fazendo muito mais espuma Gente, eu não canso de falar O cheiro de tudo da Forever é bom Mas desse produto em específico Dessa linha de cabelo deles Tem cheiro de perfume Tá, beleza Eu acabei de aplicar pela segunda vez O shampoo da linha de cabelo Mas enquanto a gente espera esses 3 minutos eu vou relembrar vocês o que o shampoo me prometeu. Na fórmula tem queratina brasileira, tem depantenol que é um componente que tem várias fórmulas dos meus produtos capilares favoritos, colágeno que é muito importante tanto para seu cabelo quanto para sua pele e sinergia de aminoácidos que honestamente eu nunca ouvi falar. Nossa, qual a diferença de sinergia para aminoácidos para só aminoácidos? Mas nós vamos descobrir hoje aqui, né? Mais brilho, mais maciez e mais sedosidade, como eu falei para vocês. Ação instantânea, anti volume e anti frizz Vou esperar dar o tempo do shampoo ficar no meu cabelo e eu vou Volto pra continuar o vídeo com o cabelo enxaguado pra gente saber tudo sobre essa máscara hidratante. Eu acabei de voltar do enxago e da segunda aplicação do shampoo da linha Desmaia Cabelo. E o segundo passo é aplicar a máscara Desmaia Cabelo com os cabelos úmidos em toda a área do fio. O produto vem assim, não vai ser muito difícil pra aplicar na área do meu fio inteiro, porque meu fio é curtíssimo. A máscara é igualmente cheirosa ao shampoo. Lembrei, não era um 2 gente, era um one é o 1 é million. O cheiro do 1 million é o cheiro desse produto. É o cheiro igualzinho à fragrância da Paco Bunny. Bom, o segundo passo, de acordo com o encarte que tá completo, que era aplicar a máscara com os cabelos úmidos em toda a área do fio. E o terceiro passo é pentear com o um pente até que perceba uniformidade na aplicação. Então a gente vai vir com o pente. Então a gente vai vir com o pente, porque esse aqui é o um pente que a gente faz todos os faréis de O pente rosa. E nós vamos pentear os nossos fios até perceber que pegou em 100% do cabelo. Beleza, agora que a gente penteou o nosso cabelo inteiro e tem certeza de que o produto está aplicado em 100% do nosso cabelo O próximo passo é deixar em repouso durante 5 minutos Então eu vou deixar o cabelo em repouso durante 5 minutinhos E aí eu já volto com ele enxágue pra gente finalizar o cabelo e dar as minhas considerações então gente, voltei, enxaguei a máscara do meu cabelo, depois dela ter agido 5 minutos E agora o último passo, no caso eu já fiz, é normalmente e finalize como desejar Normalmente eu passaria uma pomada no meu cabelo e estilizaria ele totalmente Mas como hoje a gente tá resenhando a linha, eu não vou passar nenhum produto no meu cabelo E o que eu vou fazer é pegar um secador de cabelo e secar completamente o meu cabelo pra gente ver o resultado Então, gente, eu acabei de secar meu cabelo Como vocês viram, eu que ele sem rumo nenhum Só pra gente ver como é que ficou Então, o resultado que ele me prometeu foi um cabelo desembaraçado, sem volume, sem frizz Super nutrido e com extra brilho. No caso, o meu cabelo nunca foi Embaraçado, mas eu vou dar um check Nesse aqui, porque continua desembaraçado Enfim, sem volume, meu cabelo é muito Volumoso, como vocês viram no começo do vídeo Ele tava, tipo, por aqui já Sendo que meu cabelo é curtinho, olha E o meu cabelo realmente matou muito o volume dele Aqui na frente, ó, é o básico, aqui atrás Ó, tá bem baixinho, realmente o volume do meu cabelo tá bem controlado, sem frizz, meu cabelo tá sem frizz ele já não tinha frizz, continua sem frizz também, super nutridos e com esse de brilho, o meu cabelo eu tô sentindo uma maciez nele, eu acredito que eles estejam nutridos e saudáveis até porque meu cabelo é super saudável e ele tá com um brilhinho, ó. tá vendo que onde bate a luz ó, ele reflete, mas a gente precisa conversar, o shampoo me prometeu ultra hidratação, me prometeu mais brilho, mais maciez e mais seriosidade, das duas vezes, quando eu lavei meu cabelo com shampoo, eu me surpreendi com o cheiro dele, que eu já falei pra vocês que é maravilhoso, tem o cheiro do One Million mas assim do que ele me prometeu aqui, o shampoo Eu só senti que o meu cabelo ficou limpo Pra ser bem honesto Pra não ser completamente injusto, o shampoo me promete Anti-volume, e eu realmente senti o meu cabelo Bem mais baixo, desde molhado Eu conheço meu cabelo molhado quando ele tá Natural e tipo, sem nenhum produto Ele fica mais ou menos dessa altura aqui Quando ele tá molhado, e ele tava bem Baixinho quando tava molhado, mas enfim Tirando a limpeza, que o meu cabelo limpou muito Ele é muito cheiroso, e realmente Tirou volume, de resto Todas essas coisas aqui, que o shampoo me prometeu, eu vim ter com a máscara, que no caso foi mais brilho mais maciez e mais sedosidade eu tava sentindo meu cabelo limpo quando eu apliquei o shampoo, mas eu não tava se sentindo ele mais macio super hidratado ou soltinho nem nada disso, mas eu senti tudo isso quando eu apliquei a máscara, então o que eu acredito? Eu acredito que se você for usar essa linha, que eu acredito que vale muito a pena sim, porque funcionou no meu cabelo use os dois produtos pra você ter o resultado completo, mas eu não tiro pontos desse produto por causa disso porque é uma linha, então tudo que for o resultado final, eles têm que imprimir no encarte. Mas, lembrando que você só vai ter esse resultado final se você usar os dois produtos igual eu usei. E, novamente, eu vou rasgar elogios no quesito fragrância pra o um produto. A Forever Lease acerta em cheio, porque esse aqui tem o cheiro do One Million, que é um dos meus perfumes favoritos. Inclusive, por muito tempo, já foi o meu favorito. O SOS, que infelizmente não tá aqui no meu estúdio no momento. Tem cheiro de balinha de melancia. O Botox da Forever Lease, que eu também já resenhei no canal, se você não assistiu, clique aqui pra assistir. Tem um cheiro de óleo de então, gente, é maravilhoso o cheiro dos produtos deles. Dito isso, eu vou finalizar o vídeo. <risos> Novamente, o kit especial da Desmaia Cabelo tá aprovado O shampoo e a máscara ultra-hidratante Eu gostei muito da embalagem, achei muito bonitinho, Achei o preço acessível, o preço sugerido de R$45,90 Eu achei interessante da marca eles colocarem esses três brindes aqui Que eu não usei, mas eu vou usando de pouco em pouco E se você quiser saber o que eu achei dessas amostras grátis Você me segue no Instagram que eu prometo que eu vou usar E eu vou comentar lá nos stories em breve Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado se você gostou desse vídeo, por favor, não deixe de clicar em gostei aqui embaixo. Isso ajuda tanto eu quanto você, porque eu, enquanto criador de conteúdo, vou conseguir entender as métricas do meu canal muito melhor. E você vai receber vídeos como esse nos seus sugeridos. Comenta aqui embaixo se você já usou esse produtinho aqui da Forever ou se você gostaria de usar, se você vai atrás depois desse vídeo. E comenta que outros produtos você já usou no seu cabelo e você gostou muito. E o principal, se inscreva aqui no canal e ative o sininho de notificação para você receber todos os meus vídeos. Eu posto todas as terças e quintas-feiras Então já se inscreve, já ativa o sininho de notificações Pra você não perder nenhum dos vídeos Por último, se você quiser me seguir no meu Instagram E no meu Twitter unrução, arroba, TRD. E lá no meu Instagram sempre tem looks de maquiagens novas Sempre tem várias dicas nos meus stories Então não deixe de me seguir No meu Twitter eu tô sempre tweetando lá Tô sempre conversando com todo mundo Então já me segue, me manda uma DM, sei lá Me manda uma reply, vai lá falar comigo E com tudo isso dito, eu acho que a gente vai chegando ao fim do vídeo Eu sou o Gabriel Jordan e esse